já faço há uns anos que eu faço parte da associação de razões de Dinis. eu ia fazer na, na associação para os amigos para, para... entretanto a câmara resolveu criar este projeto, que é um projeto em que eu estou inserida também. Convidaram-me para eu, para eu fazer parte dos... se eu queria fazer parte dos produtores da marmelada. A marmelada branca é, é originária do convento de velas das Freiras. Já, tenho, já tem séculos, né. Era complicado arranjar marmelos. Para já cá em velas não há não, não, não havia, não é? Nesta zona só que não havia. Há sempre variação porque isto é um... É um o produto artesanal nunca fica igual. Na escola agrícola tem espaço, tem. coisas, fizeram uma plantação para nós termos o produto cá em Odivelas para ser próprio de cá. O açúcar é tanto. Normalmente a mermelada que as pessoas fazem em casa, não é? O normal. Põe o marmelo, o açúcar, a água e vai ferver. Este é feito ponto açúcar, portanto fica branco, não se pode deixar queimar, não é? Um já tem a polpa de marmelo Também já está cozida Já está cozida, já está... Já não vai oxidar Ela vai para os tabuleiros Tem de ficar, tem de endurecer Para depois poder cortar Tem os moldes E... e depois tem que secar Porque Para embalar tem de estar seca se... Pega-se como uma... A cor é... é que pode variar um bocadinho um mais claro, mais, mais amarelas, obviamente temos os marmelos que estão mais, mais maduros. A nossa embalagem é os cubinhos e barbas.